E um caminhão carregado de algodão sobrou na pista, virou e pegou fogo no início da tarde de hoje. O acidente aconteceu no quilômetro 58 da BR-101, no município de Messias. Acompanhe.